E aí jovens, quanto tempo, aqui quem fala é a senhorita Motovlog Belém O Motovlog Belém está logo atrás da gente A gente está fazendo uma missão de... A gente vai deixar a broche E vai voltar Só com a outra moto porque Amanhã já vou rodar de Uber, né? Aí meu irmão não pode levar o carro, ele vai ter que levar a moto pra onde ele vai dormir. Aí o motovlog Belém logo à frente. <risos> Está aproveitando o domingo pra. Ele tá falando pra eu ir pra frente, mas eu quero filmar ele um pouco e a gente vai ficar diminuindo, diminuindo a moto até ele acelerar. <risos> ah. Bora homem! <risos> Bora apostar uma corrida A moto. A moto vai morrer A moto vai morrer A motinha aqui é uma Fazer 250 Se não me engano Quem, quem é Sabido de moto é ele Não sou tanto assim mas Eu gosto de acompanhar ele Na em todas as aventuras que a gente faz de moto, eu amo andar de moto. A sensação de liberdade é incrível. Vai pela vou pela vou tá, tá bom. Você vai pela angostura, né? Você vai pela angostura, tá. Só a 40? 50? Tá, tá bom. A gente vai ver quem chega primeiro. Pra gente testar a rota, né? Pra ver se qual é melhor. Ele tá indo pela Angostura. Tô indo aqui pela Mauriti. A gente acabou de sair da Senador Lemos. Falou pra gente ir a 40, 50. Vamos ver quem chega primeiro. Porque a Mauriti de vez em quando. <risos> de vez em quando tem obra aqui e estoura cano e falta água Aí de vez em quando estão tá, asfaltando, estão tampando buraco A angostura é, já asfaltaram faz um tempinho Tá bem legal Só que entre a, a rua nova e a, o canal no, é, ainda, ainda tá. Ainda não, não asfaltaram, ainda não tá legal. De vez em quando aqui, nesse cruzamento, a galera não respeita muito. Acontecem os acidentes aí. Se vocês curtirem, a, a, oh, eu tô fazendo propaganda da Palha. Na minha. <risos> não tô ganhando nada com isso. Mas aí tem uma página no Instagram que é Lá na Pedreira. Aí de vez em quando eles mostram o que está que acontecendo pela pedreira. É bem legal. Olha. A gente, nosso objetivo é chegar aqui na Angostura, entre a Antônia Verdosa e a Rua Nova. Para ver se ele já passou ou se ele ainda vem. Valeu! Quase que eu caio no buraco Eu acho que Eu cheguei depois Ou cheguei primeiro, vamos ver Não, cheguei primeiro A diferença, é... a diferença é pouquinha, acho que nem um minuto. Eu não valeu porque o gato passando na minha frente e a moto desligou. Foi mesmo? É. A moto desligou, estancou, moto, foi? Né? <risos> mas, então, acho que você teria chegado primeiro que eu. Você pegou o sinal aberto ou fechado? Peguei o sinal aberto. Ah, então tá, tá mais rápido mas tá bom. Guarda lá que eu vou te esperar aqui. Mais rápido, né? Uhum.